quando você pega um cubo de gelo, sente que ele é muito gelado. E se, por acidente, encosta em uma panela quente, consegue tirar logo a sua mão, porque sua pele sentiu a temperatura da panela. Da mesma forma, você consegue sentir a diferença de textura entre o asfalto e a areia da praia, porque a pele do seu pé possui diversos sensores que te dão esta informação.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 Deve estar bem hidratada e é adequadamente sensível ao toque, pressão e temperatura.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 particularmente propensa a adquirir infecções. Para cuidar da nossa pele, devemos tomar bastante água todos os dias, ter uma alimentação balanceada, rica em fibras e vitaminas, mantê-la hidratada e utilizar protetor solar diariamente. Isso é muito importante para nos proteger dos raios solares que são nocivos ao ser humano. Também devemos evitar a exposição ao cigarro e a outras fumaças, e prevenir lesões e machucados. Estes são somente alguns procedimentos que devem ser realizados por todos nós. Cuidar da nossa pele é mais do que manter a beleza